Nós estamos em Directo 360. Claro, Ai, é meu ir. Deus, é sempre <risos> câmera. jeito eu, eu ter um ano para cada lado agora. Novo algoritmo, do Facebook, mais preferência aos perfis e aos grupos. Esperemos ah, que não. Olha, está a dar muito bem e ela está a demonstrar muito bem. Mas, por oposição, os conteúdos realmente interessantes vão ter mais relevância. Portanto, ah. o algoritmo não vos vai penalizar, certamente, da Pero forma bem. como estão a trabalhar. Eu espero bem. Conteúdos diversificados e interessantes. Não significa que aqui é só o vídeo. Conteúdos diversificados, uma boa foto de Facebook Live.